muito, abra sua bíblia por favor no evangelho de Mateus capítulo 24 e a gente começa com o que antecede esse momento e isso é muito importante muito importante e aí eu vou dar minha última provocada de hoje tá? mas eu, é importante que você faça isso Me diz aí, nós estamos perto do momento que vamos para o céu, você crê que sim como você pode ter certeza que nós estamos perto do momento que nós estamos indo para o céu por causa dos quais Fome, guerra, o que mais? Falta de amor, o que mais? Doenças, o que mais? Hã? Tremor de terra, tá tendo terremoto ultimamente? O que mais? Isso eu falar para você que nada disso é sinal. Isso aí é tudo sinal? Nada disso é sinal. Não, não. Não é. Versículo, capítulo 24, versículo 1 diz assim, tendo Jesus saído do templo e se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, presta atenção Jesus está saindo e os discípulos estão vindo eles mostraram para Jesus as construções do templo ele porém lhes disse não vede tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada os discípulos mostram o templo e falam, Senhor olha que beleza que maravilha Jesus pega um balde, enche de gelo mistura com água para deixar a temperatura um pouco mais fria bonito, mas não vai ficar nada aqui imagina a cara dos discípulos o meu sonho é uma bíblia com emojis cara dos discípulos Senhor, não vai ficar nada aqui? Aí, imagina a cara de Jesus não eles ficaram assim, pasmados a coisa mais importante que existe em Israel é o templo até hoje e na cabeça dele assim não vai ter mais templo pensar a mesma coisa que eu e você pensamos quando alguém fala uma coisa catastrófica pra gente eles fizeram ah, é o fim do mundo então pensando que o fim do templo era o fim do mundo eles olham para jesus e dizem assim jesus então por favor no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos com o um templo na cabeça, igual você está aí com a casinha e com o bichinho ainda, que não superou esse negócio. Em particular, e pediram, dízidos, quando sucederão essas coisas e qual sinal, sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E olha a resposta que Jesus dá. O que está que escrito na sua Bíblia, no versículo 4? pensa no negócio desse ele chega para Jesus e fala Jesus que sinal haverá da tua vinda ele fala "Vede que ninguém vos engane oh, imagine eu cheguei aqui nunca vim para Vitória quando eu cheguei em Vitória eu falo assim como que eu faço para ir até a prefeitura você olha para mim e fala cuidado hein eu só quero saber o caminho Vede que ninguém vos engane por que que Jesus fala veja que ninguém vos engane porque a pergunta é uma pergunta de quem está pedindo para ser enganado porque eles não estão perguntando da volta de Jesus por causa das ações que Jesus vai fazer para a sua volta. O que estão na mente deles é uma catástrofe. Eles perguntam, olha o templo Jesus, e Jesus fala, não vai ficar nada na cabeça dele. Tragédias são sinais da volta de Jesus. Isso é o que aconteceu na cabeça dele. Jesus falou assim, hum, você está prontinho para ser enganado. Porque toda vez que você pensar que tragédia é sinal de fim do mundo, você vai ficar com o coração sensível e vai aparecer alguém e vai enfiar um monte de mentira na sua cabeça. Então presta atenção no que eu vou te dizer. E Jesus começa a dizer, Vede, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo enganarão muitos. E vai enganar quem? Quem está pensando que tragédia é sinal de volta de Jesus? E ele vai continuar dizendo, certamente, certamente, não tenha dúvidas, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. E como que termina o texto? Na sua Bíblia. O que, que Jesus falou sobre guerra e rumor de guerra? Que é sinal ou que não é sinal? Que não é sinal. Você vai ouvir certamente certeza que você vai ouvir falar de guerra, humor de guerra, mas isso vai acontecer, mas isso é o fim, mas isso não é o fim, tira, tira a guerra da lista. Quando Jesus falou para isso para eles, o Império Romano estava invadindo a França, portanto quem viveu na época do Império Romano não viveu um dia sequer sem ouvir falar de guerra. Quem viveu no século XX, não ouviu um dia sequer sem ouvir falar de guerra. Porque o século XX é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e é Guerra Fria. quando a gente achava que acabou, cai o World Trade Center e começa um monte de guerra de novo. Eu ouço falar de guerra desde o dia que eu nasci. Do dia que Jesus falou isso até hoje, o planeta experimentou sete anos em dois mil. Dois mil anos de história, nós experimentamos sete sem guerra. Se guerra for sinal da voz de Jesus, é o pior de todos. Porque sempre tem guerra, mas ele não para pra, nisso, ele vai continuar falando, porque se levantará nação contra as nação, reino contra reino e haverá o que? Fome e que mais? Terremotos em vários lugares e o que, que ele diz no 8? Mas isso não é fim, não. isso é o princípio. Então sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, neste tempo, no tempo em que eles seriam odiados e os matarão. Quem seria odiado? Seria morto. Os discípulos, estavam ouvindo Jesus ali na frente deles. Muitos, onde se escandalizar, trair e odiar os aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E no 14, ele fala o único sinal até agora da voz de Jesus. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o um fim. Conclusão. Sinal da voz de Jesus não é quando você está olhando para a TV. Se ficar procurando sinal da voz de Jesus na televisão, Jesus não volta. Não é ficar procurando sinal no jornal e nem na internet. Sinal da voto de Jesus. É o Evangelho sendo pregado. Pausa. Quem prega o Evangelho? E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar a todos que assentam é sobre a terra. Quem prega o Evangelho? Você. Portanto, o maior e mais forte sinal de que Jesus está voltando, é você, pleno do Espírito. Se isso não estiver acontecendo, o terremoto é apenas um objeto para que você e qualquer outra pessoa seja enganado. Porque se o Evangelho não está sendo pregado, se a igreja não está se levantando, se os jovens não estão se enchendo de poder e com coragem para falar de Jesus para quem quer que seja, não é conclave, não é eleição americana, não é união de igrejas, não são guerras e não são terremotos, porque Satanás não diz que hora que o mundo acaba, porque essas ações catastróficas no mundo é coisa do mal, do mundo de Satanás. E Deus está dizendo que quem termina a história é Ele e não o mal. É Deus que fala, acabou, e Deus fala, acabou quando um povo se levanta para dizer do amor de Deus para o mundo inteiro. Vocês estão me entendendo? Guerra contra o mal. É um sinal da volta de jesus é o terremoto que a igreja causa no mundo que é sinal da volta de jesus é quando a gente sacia a fome das pessoas que é sinal da volta de jesus e não quando a gente fica sabendo que elas estão com fome isso é sinal da volta de jesus portanto o céu se aproxima do mundo quando o filho de deus se aproxima do céu você entendeu sim ou não Está com o bichinho ainda na cabeça, né? Vamos lá. Se não tem bichinho, ou se tem e ele não falou, do que que ele falou então? Saca a Bíblia aí? Tá. Evangelho, aliás, livro de Gênesis. Vou fazer igual a Jesus agora, tá? Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas. Gênesis capítulo 2, versículo 8: diz assim, ó: e plantou o Senhor Deus um jardim. Uma pergunta para você: na sua Bíblia está escrito jardim do Éden ou jardim no Éden? No Éden, isso faz diferença? faz ele plantou um jardim lá no lugar chamado éden tá na direção do oriente e pôs nele um homem que havia formado versículo 10 e saiu um rio do éden para regar o jardim e dele se dividia repartindo-se em quatro braços e tinha um jardim no Éden, e saiu um rio do Éden para regar o jardim, e nele se dividia em quatro braços, e os braços percorrem o mundo. O primeiro rio chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, provavelmente a Arábia. E depois do dilúvio, esse, esse, esse rio deixou de existir. Olha o que diz o versículo 13. O segundo rio chama-se Gion, que é o que circunda a terra de Cuxi, a terra de Cuxi é a Etiópia. Não é essa Etiópia política que conhecemos hoje. Uma parte significativa da África é chamada de Cuxi na Bíblia. Moisés casou com uma mulher Cushita. Cuxi é um dos filhos de cão. Eles ocuparam toda a África depois do dilúvio. Esse rio que nasce lá na Etiópia e circunda toda a terra de Cuxi, você hoje chama de Nilo. Ele vai lá, ele nasce lá perto das cataratas de Vitória, atravessa a África e desemboca lá em cima no Mar Vermelho. Perto do Mar Vermelho. Continua lendo. O nome do terceiro rio é o Tigre. Esse é fácil. Que corre pelo Oriente para a Síria. E o quarto é o Eufrates. Considerando que o primeiro rio passa bem no meio, na Arábia. Portanto, a divisão do Éden. Ela vai de lá do norte da África. Isso é Éden. Até o Eufrates. Ou seja, ele é o que a gente chama de crescente fértil. Éden, então, é um espaço gigantesco, gigantesco. E se você medir do Nilo até o Eufrates, dá uma distância de aproximadamente... ah Não, dá uma distância de... não é aproximadamente, dá de 2.200 quilômetros. Isso é o Éden. Jardinzinho, né? 2.200 quilômetros. Do Nilo até o Eufrates. Lembre-se. Quando Adão foi expulso do jardim, ele foi expulso não de um lugar perfeito, ele foi expulso diante da árvore da vida. Capítulo 3 Versículo 22 Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do que? Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Essencialmente, Adão foi expulso da árvore da vida, da presença direta de Deus. De lá ele foi expulso. É interessante que a palavra Éden, na Bíblia, tem esse significado. Éden significa delícia e é, em essência, a delícia da presença direta de Deus. Vocês estão me entendendo? Davi não saiu de um lugar maravilhoso e foi morar num lugar ruim, porque o mundo inteiro era perfeito. Ele saiu da delícia da presença direta de Deus. Éden, portanto, é mais do que um lugar, é mais do que um território, é um conceito. Vá para a sua Bíblia, pega sua Bíblia e vai para o livro de Ezequiel. Capítulo 28. Você achou? Diga amém. Vocês acham rápido, né? Eu não achei ainda. 28, versículo 13. Esse texto aqui é um texto que fala sobre a queda de Lúcifer. Onde que Lúcifer estava antes de ser expulso? O que diz aí versículo 13? Estava onde? No Éden. E claramente você sabe que esse Éden não é a terra Ele estava onde? Ele estava no céu, namorado de Deus Ele fala, estavas no Éden, jardim de Deus Pergunto para você, Lúcifer foi expulso do céu todo? Não, não foi Se você ler o livro de Jó que está escrito lá Os vírus de Deus vieram se apresentar diante dele, quem veio? Veio Satanás diante dele, portanto Ele tinha acesso a outros lugares fora a terra Mas ele foi expulso diante da presença de Deus no seu santuário ele era querubim da guarda, ele servia diante do trono diante do trono e de lá foi expulso vocês estão me entendendo? sim ou não? portanto o Éden aqui, se Éden é o lugar onde Adão estava e Adão foi expulso do Éden e agora a partir do momento que Adão foi expulso do Éden, a gente precisou de Bíblia de oração, porque a gente não tem contato direto com Deus e a delícia do Éden é o contato direto Lúcifer foi expulso, estavas no Éden, Jardim de Deus. E ele não pode mais estar lá, no lugar onde Deus governa. Foi expulso, mas tinha acesso a outros lugares. Vocês estão me entendendo? Quando é que Lúcifer foi expulso totalmente de qualquer lugar fora da terra? Quando Jesus morre. Ele fala, e agora o príncipe desse mundo será expulso. Não foi expulso daqui, foi expulso de qualquer outro lugar que não seja aqui. Me entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Se não, você ia falar? Entendendo que Adão saiu no Éden, Lúcifer saiu do Éden, e Éden é um, mais do que um lugar, é um lugar que representa Deus direto, olha o que Deus falou para Abraão. Gênesis capítulo 15. Versículo 18 Diz assim Naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança com Abraão dizendo A tua descendência dei esta terra Que vai do que? Desde o rio do Egito até onde? Até o Eufrates Quando Deus fez uma promessa para Abraão Ele não prometeu a Cisjordânia Só a Palestina O que é Israel hoje ele prometeu uma terra que vai desde o rio do Egito. Que rio que é esse? O Nilo até o Eufrates. Portanto, o que Deus prometeu a Abraão foi o quê? O Éden. A tua descendência dessa terra. Mas se você ler a Bíblia, se você vai ler Juízes, vai ler Josué, vai ler Reis, vai ler Crônicas, vai ler todos os profetas, você não vai ver nenhum momento o povo de Israel se apossando de um território que vai desde o Egito até o Eufrates. Não tem isso. No máximo, Salomão, no ápice, pegou impostos em áreas desse tamanho. Mas não tem. Tanto é que Israel é uma faixinha ao lado direito e esquerdo do Jordão. É Aquilo ali é a terra que eles tomaram posse. A terra do, desde o Egito até o Eufrates, ele nunca tomou posse. Mas a tua descendência que eu dei terra. Ou seja, vocês vão voltar para a terra que é a terra prometida. E a terra prometida não é Canaã prometida, onde Deus criou para colocar os filhos dele, ele chamou de Éden. E Éden é muito mais do que um lugar legal. É um lugar onde você e ele passam tempo juntos, sem nada que interfira entre você e ele. Isso é o que ele prometeu. E é grande esse lugar. Continue lendo, por favor. Quando você vai para o livro de Êxodo... Deus vai falar um negócio que a gente tem que começar a prestar atenção. Capítulo 19 verso 6 Exo do capítulo 19 verso 6 e lá diz assim, ó vós me sereis, o quê? que está escrito na sua Bíblia? Reino de sacerdotes e nação santa. Deus olhou para Israel e falou, vocês vão ser um reino de sacerdote e nação santa. Quando ele fala para nós, ele diz a mesma coisa. Vós sois o que? Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E deste ponto para frente, desde o êxodo, aliás, fazendo eco ao Gênesis, Todas as vezes que Deus fala com seus filhos, Ele fala em termos de realeza, na Bíblia toda. No Salmo 23, que eu não vou ler porque você conhece de cor, Ele diz assim ó, prepara-se uma mesa, mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, não é isso que tem lá? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. É uma coisa que só acontece com realeza. Só tem um tipo de gente que senta-se à mesa do rei. Só a realeza faz isso. Livro de Daniel. Você está cansado já de ficar caçando coisa na Bíblia? Não? Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Versículo 2, naqueles dias, Daniel 10, lendo com você o 2. Eu, Daniel, pranteei durante três semanas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. E o que, que ele diz aí? Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram três semanas inteiras. Por que, que ele está dizendo não me ungi com óleo algum? Porque todas as vezes que se come a mesa do rei se unge toda pessoa que come a mesa do rei come perfumada quando aquela mulher que foi ungir Jesus pegou perfume, quebrou e passou na cabeça de Jesus ela está falando, você é rei e quem come a mesa do rei come perfumado isso é cultura de Israel. Israel um israelita nunca come sem estar perfumado e sem estar lavado é sério, porque comer com alguém significa fazer uma aliança com alguém ele diz assim, eu não apenas vou comer com você, eu vou com você comer com você à minha mesa. Tem um tipo de gente que come a mesa do rei, do lado do rei, o filho dele. Quando ele fala, unges minha cabeça com óleo, ele está dizendo, estou comendo a mesa do rei. Daniel que comia a mesa do rei fala, naqueles dias não me ungi com óleo nenhum. Todas as vezes que Deus fala a seu respeito, ele fala nesses termos. Vinde, bendito de meu Pai Entrar em posse do que? Do reino Que você está preparado desde a fundação do mundo Ele diz que quando você chegar no céu O que, que ele vai te dar? Uma? Que tipo de gente usa coroa? Só tem um tipo de gente que usa coroa Dê um salto aí na sua Bíblia Para o livro de Lucas Livro de Lucas, que acabou de desaparecer da minha Bíblia. Um texto. Sumiu. Está em, tá em algum lugar. Já vai estar aqui. Um reino. mil, uma hora vai aparecer, então eu vou para outro para o livro de Apocalipse está com a Bíblia ainda? livro de Apocalipse e aqui eu vou dizer para você se não tem bichinho o que, que ele falou que tem? capítulo 3 um dos textos mais lindos da Bíblia verso 21 Lucas capítulo 3, leio com você o verso 21. Achou? Você achou? Diga cheio. Eu falei Lucas ou falei Apocalipse? Eu estou igual com você no bichinho, Apocalipse 3, 21. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Achou? Ao vencedor, dar-lhe ei sentar-se comigo onde? No meu trono. Trono. Assim também como eu venci e sentei-se com meu pai no meu trono. Capítulo 2, verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaço como se fosse objeto de barro. Olha o capítulo 4. Versículo 4. Ao redor do trono há também o quê? 24 tronos. Uma pausa. Se ele tivesse falado 13 tronos, 2 tronos, 5 tronos, eu ia me reduzir. Mas ele falou quantos tronos tem ao redor do trono? 24 tronos. Um parêntese para falar para você sobre como os números do livro de Apocalipse se comunicam conosco. O livro de Apocalipse, como o restante da Bíblia, falam conosco através de números. E esses números têm significados rígidos, eles não mudam. Por exemplo, sete é o número de coisas completas, certo? Então quando ele fala assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Sete vezes? O que, que ele está dizendo? É o número máximo para mim. E o que, que Jesus responde? Setenta vezes sete. Pelo fato de Jesus ter usado o número 70, significa que você não precisa fazer conta. Ele está dizendo do número 7, vezes uma coisa que refere-se a 7 também. Portanto, você deve perdoar como e quando? Plenamente, absolutamente, infinitamente. Todas as vezes que o número na Bíblia está somado com ele mesmo ou multiplicado por ele mesmo é aquilo na totalidade. 6 é o número de homem, é o número de abominação. Não precisa fazer continha sobre 666, porque é um 6 do lado de um 6 e um outro seis. É a abominação total, absoluta, não faça conta. estão me entendendo? Totalidade do remanescente, quanto que é 12 vezes 12? 144. Portanto, é aquele número na sua... Totalidade, não faça conta, não são exatamente 144 mil, porque é um número simbólico vezes ele mesmo. Ao redor do trono tem quantos tronos? 24. Quantos são o número de tribos que compõem o povo de Deus no Antigo Testamento? Quantos são o número de discípulos que Deus Jesus escolheu? Sobre quantos apóstolos a Igreja do Novo Testamento está fundada? 12. O povo de Israel, o povo de Deus entrará na cidade em quantas portas? 12, portanto 12 é o número do povo, e quantos, quantos tronos tem lá? Portanto, quem está sentado lá? O povo. Quem está sentado lá? E você está sentado onde? Ao redor do trono vi também 24 tronos tronos, não casas, tronos. Ao vencedor, dar-lhe-ei um sobrado. Está escrito lá na sua Bíblia? Ao vencedor, dar-lhe-ei um tigre, para você ficar brincando, uma girafa. Não está escrito isso lá. Ao vencedor, dar-lhe-ei uma casinha com um monte de florzinhas. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo onde? No meu trono. É isso que está lá. Trono. Trono. Quando você vai para o final da Bíblia, capítulo 20... Versículo 4, achou? Vi também o que? Tronos, e nesse sentar os -se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar, tronos, tronos. Tronos. Não há casas, não há bichos, há tronos, no tempo, no tempo todo na Bíblia, tronos. Se você estava aqui ontem de manhã, você já deve ter percebido que nós estamos falando da mesma coisa. Façamos o homem, pois, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Filho de rei é o quê? Filho de rei é príncipe príncipe e todas as vezes que Deus falou com você ou sobre você ele só fala nesses termos só fala assim na bíblia toda quando você dobra os joelhos para falar com Deus ele não fala assim ó para, para, para tudo que um pecador está falando ele fala para que meu filho está falando Deus nunca se refere a nós a partir dos nossos pecados. Deus não nos trata a partir dos nossos pecados. Ele nos trata a partir dos seus propósitos. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome que está em você. Chamei-te pelo meu nome. Tu és meu. Você para o céu seja lá qual for a sua história de pecado, é filho de Deus. E nenhuma outra criatura descrita em toda a Bíblia refere-se a Deus como pai, só seres humanos. E nenhuma outra criatura em toda a Bíblia é descrita como sendo a imagem e semelhança de Deus, só seres humanos. E para todos os seres humanos a promessa é ao vencedor, te darei um trono. E onde que vai estar sentado esse trono? No Éden. Ao redor do trono. Ao redor do trono. Se você olhar com um pouco mais de atenção para aquilo que a Bíblia descreve como cidade santa, diz no versículo 16, o capítulo 21, você está acordado? Sim? Está pensando no bichinho ainda? a cidade é tá comigo a cidade é como quadrangular de comprimento de largura iguais e mediu a cidade com vara até quanto 12 mil sabe quanto que tá 12 mil estádios? Sabes que dá 12 mil estádio conversando convertendo na nossa medida chuta aí quanto dá dois, 12 mil estádios Dá 2200 quilômetros, é a distância do do Nilo até o Eufrates. A cidade tem 12 mil estádios. 2200 quilômetros. Para onde é que essa cidade vai? Para onde é que você vai? Para um lugar onde nunca deveria ter saído. A cidade é quadrangular. Isso quer dizer que o seu comprimento, medida, de altura e largura são iguais. E ela é como? Toda de. Qual é o material da cidade? Ouro. Espera aí, pastor. A cidade é um cubo. Não é isso? Aí eu fico vendo aquelas imagens do flanelógrafo que vive me assaltando. E o que eu vejo lá é uma cidade cheia de ponta, não é assim? Parecendo um. Beto Carreiro, World, pintado de amarelo, uma coisa meio Disney, meio Kremlin. E aí o desenhista tenta dar um jeito de ficar com esse negócio de medida e põe uma torre bem no meio para ficar alta. Assim. Mas a fala que a cidade é de ouro. As ruas são de ouro. A cidade é toda de ouro. E se a cidade é toda de ouro, o que, que Deus está dizendo? Deus está dizendo que se a cidade é toda de ouro, o ouro lá é um negócio desprezível. Porque se a rua é de ouro, nós vamos pisar em cima. O ouro lá não tem nenhum valor. Não tem valor comercial. Você não vai ficar rico porque o lugar onde você vai morar é de ouro. A nobreza do ouro está vinculada a uma outra coisa. Livro de reis. Primeira Reis 6,20. Nosso texto chave. 1 Reis capítulo 6, verso 20. Achou? Era o Santo dos Santos, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura, 20 de altura. Cobriu de quê? De ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Era o Santo dos Santos quadrangular, sua medida de largura, altura, profundidade igual, e é de ouro. O que é que vai descer do céu? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que vai descer do céu é o lugar santíssimo do santuário celestial. O santo dos santos, o lugar onde Deus habita, é isso que vai descer do céu e vai parar onde era o Éden. E você não vai morar lá, apenas. Você vai servir lá, você vai trabalhar lá, você vai se realizar ajudando ao Rei do Universo. A governar com ele. E quem inventou isso? Foi ele. Ao vencedor, dar ei sentar-se comigo no meu trono. E ao redor do trono, há vinte e quatro tronos. E com certo de ferro, regerá as nações. Jesus chama os seus discípulos e falou, Quando eu me assentar, vós os aceitareis ao meu lado em tronos. De vocês vão governar comigo. Ele não falou do tigre, nem do elefantinho. Ele falou de reis. Reis. Pode ser que chega lá e tosse seu Rottweiler, seu Doberman, você tanto queria. Ou Poodles de ou uma calopsita, depende, eu prefiro a coroa. Se ele não falou de bicho é porque ele falou que ele tinha pensado para você um negócio que você jamais tinha pensado. Nós somos reis, filhos de um rei, a imagem de um rei. Tem algumas coisas que as pessoas falam e eu fico pensando sobre o céu. Tem gente que fala assim, eu vou chegar no céu tenho umas perguntas para fazer para Deus. Desconfio que esse negócio não vai rolar. Vou dizer para você, quando eu chegar no céu, eu vou fazer uma pergunta só. Senhor, acabou? Fechou? A conta? <risos> tem certeza que não teremos. Só essa pergunta? Acabou? O resto não quero perguntar nada. Deixa, quero nem saber. Ele fala: vou chegar no céu, quero olhar para Deus e quero que ele me explique. Não, é você que dá explicações, não é ele? Você que vai ter que responder um monte de pergunta antes de ir para lá. lá não é? Ele é o juiz, você não. Você não tem que fazer pergunta nenhuma, não. A pergunta é: acabou? mas tem umas coisas que as pessoas dizem que é surpresa que eu desconfio que a surpresa vai ser diferente você vai chegar lá e Jesus vai abrir um sorrisão e vai falar, e aí e você vai olhar para aquele sorriso e vai falar assim peraí sério Jesus, que esse é seu sorriso? eu já tinha visto esse sorriso meu primeiro ancião Marcelo ele sorri desse jeito aí ó, ele fala, que Marcelo, aquele sorriso lá era meu é que eu fiz ele, a minha imagem. Então, todas as vezes que eu queria sorrir para você, eu fazia isso. Ele foi feito a minha imagem. Aí eu falei, então deixa eu te abraçar, a hora que se abraçar, eu falo, pera peraí, parece que eu conheço esse abraço. Minha mãe me abraçava desse jeito. Que sua mãe? Eu coloquei sua mãe na sua vida para eu poder te abraçar? Aquele abraço era meu, não era seu? Sério mesmo, senhor? E esse levantar de sobrancelha aí? Cara da esposa do pastor que levanta a sobrancelha assim. Ah. Eu falei, que eu levanto a sobrancelha assim. Todas as vezes que você fez alguma coisa a um desses meus pequeninos, a mim os fizesse. E alguém vai dizer assim, mas quando foi que a gente fez isso? <risos> era eu que estava lá. Porque esse povo aqui, ó, era o meu jeito de fazer com que o mundo me conhecesse. Agora, filhos de rei, não são mendigos. Quem é feito a imagem e semelhança do rei do universo, não é feito para ficar chafurdando lama. Quem foi feito a imagem e semelhança do rei do universo, se ajoelha diante do rei do universo, mas fica em pé diante de qualquer um. Absolutamente. Porque não estamos esperando casas. Não estamos aqui andando por esse mundo porque achamos que a nossa recompensa vai ser um resort, um porto de galinhas eterno. A gente não está indo para as férias no céu. A eternidade é Deus nos recolocar no lugar onde nunca deveríamos ter saído, num plano que Ele fez antes da fundação do mundo. E o que Ele fez e nos prometeu antes da fundação do mundo é um reino. Portanto, Deus nos chamou aqui para fazer o que Ele nos fez para fazer, avançar um reino. Deus não nos chamou e nem nos fez e nem nos prometeu uma vida onde a gente ficasse vivendo atrás de carros, de casas, de grana e de aplausos do mundo. Ele nos fez para avançar um reino, para ir para qualquer canto desse mundo onde a bandeira de Sião não tremula, fincar a bandeira e falar: o rei chegou. E o sonho de todo filho de Deus não é o sonho de viver em uma casa legal. Se você tem esse sonho, o primeiro dinheiro que você pegar vai fazer com que o seu sonho bate asas e voe. O sonho de todo filho de Deus não é ficar andando em um carro legal e nem no lugar onde boleto não chega. Não, isso não é um sonho, isso é sonho carnal. O sonho é ver a glória dele espalhada por toda a terra e um dia que nossa satisfação vai ser olhar para ele e falar, Senhor reina e Deus fala assim, vem reinar comigo porque para isso eu te fiz você foi feito a minha imagem portanto eu te coloco uma coroa na cabeça senta do meu lado, vamos governar porque foi para isso que eu te fiz para viver uma santidade absoluta pergunto eu para você quem estava diante do trono antes do pecado começar? quem estará diante do trono quando a história do pecado acabar? você entende? está entendendo o tamanho da guerra? há quase 60 anos, eu acho, né Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial faz um monte de história, mas não era só americano que estava na Segunda Guerra Mundial, como o cinema diz, né porque só tem história de americano, eles são os tops. É verdade, eles foram fundamentais para a guerra acabar. Mas a gente foi para lá, para a guerra também. E foi interessante que o presidente brasileiro, na época, Getúlio Vargas, falava assim, ó, é mais fácil uma cobra fumada do que o Brasil entrar na guerra. E aí o Brasil entrou na guerra, e o símbolo da Força Expedicionária Brasileira é uma cobrinha fumando. Porque eles falaram, agora a cobra vai fumar. Porque, de fato, a gente foi para a guerra. Quando a gente foi para a guerra, nós fomos designados para a Itália, para os Alpes italianos. Um frio de matar. Frio mesmo. E de matar mesmo, não é uma expressão. E quando o Brasil foi para a guerra, eles foram para tomar como missão inicial um monte chamado Monte Castelo, onde tinha uma base nazista os soviéticos começaram a dominar Hitler e ganhar das forças nazistas de leste para oeste. Os americanos e os aliados vieram de oeste para o sul, de oeste para leste, mas de sul para norte travou, porque quando começou a tomar-se a Itália, aquele monte era impossível. Porque, primeiro porque os nazistas estavam num monte onde, do ponto onde eles estavam, eles viam tudo e quem estava subindo não via nada. Se subir de dia, você fica um alvo muito visível. Se subir de noite, não precisa de nazista. O frio te mata, porque tem que subir rastejando. E conforme a noite vai caindo, a temperatura vai junto. E tem que subir de noite. Ou seja, você tem que começar a subir às seis da, seis da noite, e à meia-noite já tem que ter resolvido o problema. Se isso não acontecer, você vai morrer congelado. As tropas brasileiras chegaram e fizeram uma primeira tentativa. E foram detonados. A segunda, mesma coisa. A terceira, mesma coisa. A quarta também. Na quinta tentativa, o general de exército do Brasil falou nós vamos subir todo mundo e puxou todos os pelotões e batalhões que estavam espalhados pela Europa para fazer a mesma coisa. Todo mundo sabia que aquilo era a coisa mais insana do mundo, porque se fosse derrotado não tinha mais exército. Mas eles foram. Os americanos tinham tentado fazer e tinham tomado um couro lá. Os ingleses também. Os franceses já tinham apanhado um bom tempo. E era uma ideia, né? Já que vai morrer, vai no brazuca, né? E a galera começou a subir. Só que tinha que subir à noite. Quando chegou à meia-noite, aquilo estava tão dramático. Porque há uma frase sobre esse dia e todos os outros dias que eles dizem assim, ó. Se você ouviu o tiro, é porque não pegou em você. Porque a bala vem mais rápido que o som. Tiro se sente, depois se ouve. Então os caras estavam subindo, cotovelo no chão, ele escutava o grito do companheiro e depois o barulho do tiro. E era subindo e alguém ficando, subindo e alguém ficando, subindo e a hipotermia começando. Quando deu meia-noite, eles já tinham perdido tanta gente que aquilo já tinha se tornado uma missão suicida. Porque se voltar, iam tomar tiro nas costas. E se continuar, iam tomar tiro no peito fim de conversa naquele momento eles começaram a conversar entre eles todo mundo vestido de verde todo mundo com as insígnias e lutando por um negócio que na cabeça deles não fazia nem sentido e uma boa parte deles nem sabia por que que estava lá mas nessa conversa eles falaram assim cara, nós viemos juntos, navegamos juntos mas não sei quem é você quem é você, de onde você vem? e aí ele falou assim eu olha, sou, eu sou da Bahia é, nunca fui para a Bahia. A Bahia é legal, cara. E você? Eu sou, sou gaúcho. E você? Eu sou, sou de São Paulo. Lá não tem tanta praia legal, assim, mas é melhor que Rio Grande do Sul. Brincadeira. Não, você não é gaúcha, né? Tem gente que é gaúcha. E você? Você é de onde? E ali começou a surgir uma conversa que virou uma música. Porque a música começa assim, ó. Você sabe de onde eu venho? E alguém responde, venho do morro do engenho. E alguém que era da, do Mato Grosso, ou talvez de Amazonas, do Pará, fala da selva, e outro falava do cafezal, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. E outro continuava, Venho das praias sedosas, provavelmente capixaba, né? Das montanhas alterosas, um mineiro. Do Pampa, do Seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. E o coro é interessante que ele fala assim, por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Você sabe de onde eu venho? Alguém falou. O outro falou, é de uma pátria que eu tenho, no bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando jeito de um enorme coração. E alguém falou, venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz. Você sabe de onde eu venho? E alguém falou, eu, minha casa não tem nada tão legal assim, mas eu deixei minha noiva lá. E eu disse para ela que eu ia voltar e casar com ela. Eu venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Você sabe de onde eu venho? Venho do meu pé de jacarandá. Antes de o sol rasgar o horizonte, esse monte de gente doida que começaram a cantar de madrugada tinham queimado uma bandeira nazista, tomado o monte, entraram no navio e voltaram para casa. Porque naquele dia eles descobriram que uma guerra de verdade não se faz por ideologias. Não é questão de socialismo, capitalismo, nazismo, nem o outroismo. O que fez eles subirem um monte e fincarem a bandeira da pátria lá em cima era uma enorme vontade de voltar para casa. Não era para conquistar novos terrenos. Era para voltar para casa. E quando alguém apontou uma espingarda para ele e o ameaçou desistir, o que fez ele subir foi uma pergunta só. Você sabe de onde eu venho? Porque eu passo meus dias, o tempo todo, sendo violentamente tentado a viver uma vida muito abaixo daquela que Deus pensou para mim. E a cada dia que passa, eu escuto a voz do tentador tentando me chamar para trocar um reino e um trono por um sonhozinho aqui, por quatro, cinco aplausos de outros seres humanos. E Deus me diz, fala para ele, você sabe de onde eu venho? Porque quando eu abro o meu computador e a tela da internet aparece na minha frente, Satanás fala assim, tem coisa para você fazer aqui que vai ser legal, quando Jesus fala, pergunta para ele, você sabe de onde eu venho? Você sabe de onde eu venho? Quando eu olho para o meu mestre, ele não estava lá na cruz para fazer com que você ficasse hoje aqui sentindo vontade de ter a vida que o Neymar tem. Não, não, ele te prometeu um reino, um trono, não um conforto é muito mais do que isso é pegar você e colocar você de volta no lugar que ele criou você, porque cristianismo não é ter, não é fazer, é ser eu sou filho de Deus e isso tem que significar alguma coisa quando eu saio para trabalhar Deus falou você vai vir e a primeira coisa que eu vou colocar na sua mão é uma coroa para que você saiba por que é que eu te trouxe para cá. E quando eu pegar essa coroa, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar no pé dele para dizer para ele como é que eu fui para lá e por quem eu fui para lá. E quando o mundo pergunta para você, você deve devolver a pergunta assim, você sabe de onde eu venho? E por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu volte para lá. Eu quero viver aqui, em sintonia com o céu, mas o céu não tem a ver apenas com o lugar com que você vai, tem a ver com o tipo de pessoa que você é, você é de lá, você é de uma pátria sem fim, você não é da cabeça de ouro, nem do peito de prata, você é da rocha. E a rocha não passa. Eu vou orar com você ao terminar esse culto e essa semana. Eu vou orar agora. Mas eu preciso te fazer uma pergunta séria. Antes de você dizer para o mundo, você sabe de onde eu venho? Você sabe de onde você vem? As pessoas que estão vivendo perto de você, sabem de onde você vem? A minha oração... Vai ser para que Deus faça duas coisas na minha vida. Primeiro que Ele desmanche as bagagens que eu fiz. Porque Deus não, a vai, Deus não vai abençoar seus planos. Ele nunca prometeu isso. Ele nunca prometeu abençoar seus planos. Então eu vou orar pedindo para que Deus, para que Ele me ensine a parar de fazer isso. Deus consagra com sucesso os planos dEle para você. E todos os planos que seja lá, o que você vai fazer, estão e devem estar de acordo com o plano dEle. E o plano dEle é que você se sente num trono. Esse é o plano. Então na minha oração, Senhor, me ajuda a desfazer as bagagens que não estão ajudando. E no lugar disso, Senhor, me dá um coração como o Seu. Eu quero jogar fora tudo que não tem nada a ver com esse lar. E eu tenho absoluta certeza que eu estou falando com gente que está aqui. Que quando se fala de céu, não sente alegria. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Você não pode trocar. Não pode trocar a certeza do mundo pela dúvida da fé. Você não vai para o céu porque você conquistou alguma coisa. Você vai para o céu porque você herdou alguma coisa. Herdeiro herdeiro então estou falando com gente que hoje precisa dizer Senhor, de uma vez por todas eu quero viver essa certeza agora e o que está tirando essa certeza também tem que ser tirado da minha vida você precisa se posicionar você precisa se posicionar dizendo não em mim deu certo porque é uma história de amor não é uma história de um Deus correndo atrás de você uma história de amor, é Deus dizendo para você, te amo, e você respondendo também, Deus falando para você, te quero, e você falando também, Deus fala, eu estou sentado no trono, você fala assim, posso sentar do seu lado? Porque o seu lugar é perto dele, céu não é Deus no trono e você lá longe, céu é Deus no trono e você do lado, isso que ele disse, isso é Éden, e você precisa dessa alegria, dessa certeza hoje, porque se você não tiver essa certeza hoje, você não consegue vencer o pecado. Davi falou isso, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação, porque é isso que vai te fazer contente para enfrentar tudo que vier pela frente. É saber que nada que te foi oferecido vai ser superior àquilo que você tem herdado. Portanto, você precisa hoje falar para Deus, Deus, eu quero essa certeza a despeito de mim mesmo. E se tem alguma coisa hoje Que é preciso ser vencida, rompida Ou adquirida, isso tem que acontecer agora Porque você não pode se permitir Passar por esta porta dessa igreja Do mesmo jeito que você veio Então eu vou orar com você Por você Mas eu preciso orar com você dizendo É no meu lugar que você está orando Eu vou dizer, Deus Pega na tua mão Pega na tua mão e me leva. Quem diria isso hoje? Você tem coragem de ficar em pé? Você teria coragem de dizer. Para principados e potestades. Que a multiforme sabedoria de Deus. Se faz conhecida na sua vida. Ao dizer assim. Hoje a partir de hoje. Eu quero viver a radicalidade do reino. Saindo de onde você está e vindo na frente, calma. Eu queria convidar você a se posicionar assim, jovem. Hoje e daqui para frente, eu vou viver para avançar um reino. E eu vou substituir uma palavra na oração e eu quero chamar para vir para frente alguém que tenha a coragem de dizer isso que eu vou dizer. Eu quero orar em nome de Jesus. Mas eu quero acrescentar nas minhas orações uma frase que tem que ter muita coragem para falar. E essa frase é, Deus transforma-me, custe o que custar. É parar de falar, Deus muda o mundo em nome de Jesus. É Deus muda o mundo através de mim, custe o que custar. Deus traz meu filho de volta, Custe o que custar. Deus, converte meu pai e minha esposa. Custe o que custar. Deus, reaviva a igreja e me usa para isso. Custe o que custar. Deus, eu quero ser um novo ser. Em teu nome, custe o que custar. Quem vem? Escutei um amém? Não escutei um amém. Escutei um amém? jovem Deus não chamou você para entregar o bagaço para Jesus Deus chamou e Deus falou, lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade porque embora o pessoal fala que o ministério da melhor idade, Salomão discordaria, viu? e falou que são dias maus, então é para você vir hoje hoje como que é o seu nome? é, você é de óculos é Vem aqui, brother, você não tem que ficar aí. Você tem que pegar o povo e sair. Vem, cara, aqui, aqui na frente. Aqui. Deus chamou você para sair ripando. Vem aí, cara. Ô, oh, o que você está fazendo aí, cara? Você tem que vir aqui ó. aqui, ó. Você é o primeiro da fila, cara. Pode vir aqui, pessoal vai dar licença. Tem um monte de velho aqui na frente, vocês ficam aí lá no fundo. Hã? Não é modo de dizer. Vem aqui, ó, aqui, ó, fica aqui, vem aqui, ó, na frente aí, você é o cara, eu confio 100% em você, cadê sua irmã? ou oh, aqui, ó, na frente, você é a primeira da fila. É isso aí, Gui, corajoso, deixa você vermelho, fecha seus olhos. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, para todos sempre. Mas o que a gente quer dizer aqui, é ousada e corajosamente, é que queremos que o teu nome seja louvado, santificado e glorificado na nossa vida. Amém. O que estamos dizendo a ti, Senhor, que aqui em pé, nos posicionando, é o nosso jeito de dizer que nós rejeitamos radicalmente qualquer proposta de viver uma vida abaixo daquela que o Senhor prometeu. Amém. Somos teus filhos, somos feitos a tua imagem. Estamos caminhando, Senhor, para um reino. E assim, Senhor, queremos nos portar altaneiramente na dignidade do Teu chamado. Pai querido, que como príncipes possamos viver. Portanto, Senhor, dá-nos essa sintonia com a eternidade. Dá-nos, Senhor, um desejo irresistível, incontido pela delícia da Tua, da tua presença. Pelo acesso a ti Senhor E que nenhum de nós se contente com nenhum lugar Nenhuma circunstância, nenhuma situação Onde o teu nome não esteja sendo glorificado E a tua presença não esteja fortemente sentida Pai querido faz no Senhor ter coragem e vontade De avançar um reino E tira da nossa vida Senhor em nome de Jesus Tudo que ainda insiste em ocupar espaço E não faz parte da pátria Pai Pai querido e na nossa boca esteja pronta Senhor, a pergunta diante de qualquer tentação de ser pouco de viver uma vida medíocre ou irrelevante ou com desejo Senhor canais e que a gente possa sair daqui perguntando para qualquer pessoa você sabe de onde eu venho? porque Senhor nós viemos do Éden de um lugar onde nos encontramos contigo e é para lá que nós vamos voltar pelo teu poder pela tua graça Pela tua misericórdia Pai querido Dá que esse reino Que esse império do amor Seja real nesta igreja Seja real em cada vida Em cada lar aqui presente E que pai Que nenhum ser humano deste mundo Tenha o mínimo de dúvida Que, te, que se encontraram contigo Depois de passar tempo Com seus filhos daqui mas que todos saibam de quem somos, para onde vamos e o que faremos Senhor, em teu nome, daqui até o fim, no nome santo de Jesus, amém.